Como é que aqui, é, meus putos do ar. Somos aqui para mais um vídeo no bunker. Bem, vocês viram esta introdução da Max Speeding Rods? Pois é, os homens já têm a sua própria ACU. Aqui no Tuga Style, na no nossa linguagem, é a chamada box. É a mesma box que a gente tem em Portugal. Já conhece há alguns anos, mas isto são as versões novas. São as chamadas plug and play. É chegar, achar os sensorzinhos e ligar. E ficamos com o carro chipado, podemos dizer assim com uma coisa amovível para ir às inspeções, para se fartarmos da jarda, tirar, sem ficar nenhum tipo de registro, nenhum tipo de alteração na, na centralina, nenhuma abertura, nenhuma solda, nenhum chip, nada. Isto vocês vão ficar com o vosso carro modificado, vão ter mais potência, mais binário, mais sarda e se se fartarem é só remover. No vídeo de introdução foi um exemplar que eles usaram, no Cherokee, este que eles mandaram é aqui para os motores 2.0 Volkswagen, os motores TSI uh, que são muito chamados agora a volta que era desses motores para dar barrota esta, sendo para esta central, sendo para esses motores dá para uma porrada deles vocês tenham Golf GTI Jetta, Passat Tiguan, o Beetle, o L Cherokee, Charan, bem Audi A4, A5, A6 A3 TT, Q2, Q3, Q7, Alteia, Alhambra, aí, bem, eu vou deixar no link, o link de, da box na descrição, para vocês verem, isto dá para Leon, Otávia, Superb, ou seja, tudo o que tiver os motores 2000 TSI, atenção, que eles chamam aqui um alerta, estou aqui uma notazinha, que para caixas DSG não dá, é só para caixinhas manuais, que é mesmo como a gente gosta, pelo menos eu gosto muito de caixa manual, apesar de DSG, ser mais rápido, etc, e pronto. Mas eu hoje, e mim, gostei mesmo a mais. Bem, eles dizem aqui no site que é plug and play, como eu estava a dizer, podem ter aumentos entre 10 a 30% de cavalos entre 15 a 30% de binário. Depende das viaturas, depende se vocês já têm algumas modificações. Imaginando que vocês já têm, por exemplo, um downpipe, já têm, por exemplo, um escape, um filtro, quando colocarem esta central, vai-vos dar mais porcentagem de upgrade do que se tiverem um carro 100% de fábrica. E agora, isto é plug and play, dizem eles, vamos ver o que é que isto traz, vai, vai, vai, vai. bora lá. Ora, para começar, temos aqui o antes, para colar, para dizer logo que isto é Max SEU. É temos aqui uma fitazinha da 3M, para podermos colocar isto depois, Uh, colado ou debaixo do tabuleiro ou mesmo no, no cofre, onde vocês queiram colocar. Atenção, eles dizem aqui que isto é waterproof, dustproof. Ou seja, pode levar com água, pode levar com pó, que é selada. Mas tendem que colocar isto o melhor possível dentro do compartimento, dentro do porta-luvas, até para ficar escondido, não é? E o que é que isto traz mais? Temos a centralina, que é a box, e depois não há muito que enganar, traz só os cabos. Este cabo é o cabo principal que vai ligar à box. Já está ligado à box. E estes cabos aqui são todos diferentes. Ou seja, como vocês viram no vídeo de apresentação, vocês abrem o capô e procuram os sensores que encaixam cada um destas, destas fichas. Esta só vai encaixar num, esta noutro, esta noutro e esta noutro. Nenhuma vai dar... Não há hipótese de se enganarem porque... Uh, elas são digamos que óbvias, são todas diferentes. Uh, não há hipótese de se enganar e ligar esta nesta ou esta nesta. Esta só vai entrar no sítio, esta noutro, esta noutro, cada uma no seu sítio. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. <risos> é o Irã Costa agora. <risos> de jeito. Mas malta, é uma maneira muito simples, muito simples, se tiverem esse motor 2000 TSI. Isto basicamente o, o, o que é que faz? É uma maneira simples de burlar o próprio sistema do carro, porque a centralina diz assim, pá, ó Gota, ó Turbo, ó tu aí, eu quero que tu mandes x% a esta rotação. E o carro manda, certo? A centralina original do carro manda. O que é que isto faz? Intercala ali os sinais e diz assim, não, não, não, não, não, não, tu estás aqui, aqui a pedir 10% neste valor, mas o carro só está a mandar 5%. Então há aqui uma compensação, por exemplo, de mais 5%. Se ele já estava efetivamente a meter os 10% desse valor, se meterem esses, engano, dos 5%, ele vai passar a pôr os 15% desse valor. Estou-me assim a fazer entender é mais ou menos isto. Quem diz 15, diz 20, diz na pressão turbo, no combustível, eu não sei ao certo... Isso aí é há coisas muito técnicas ao certo, onde é que isto vai mexer, né? E deverá ser o segredo deles, esse mesmo, não é? Mas basicamente o que a gente vai fazer aqui é fazer o próprio sistema do carro trabalhar um nivelzinho acima, sempre dentro dos parâmetros. Que os carros trazem muita margem, não é, não é por nada que a malta a chipar põe sarda de meia-noite e eles não partem. Isto então é, é menos, é menos, o, por exemplo, o já é aqui. Chipado, sarda máxima é aqui e que a box fica aqui assim. É aquele toquezinho bacana para o carro sair, para o carro ficar fixe e fica modificado. Na inspeção, desligam os fichas, arrumam a box em casa, saem da inspeção, montam a box. Ou então, se venderem o, o carro, imagina, vocês vendem o carro, querem vender o carro original? Tiram e guardam em casa. Agora, vocês vão querer ver isto a funcionar. Ora, e eu também. Logo que possível, eu vou tentar arranjar alguém com um 2000 TSI de origem, seja um Ciro, um Golfo, o que é que seja, e vamos tentar arranjar um banco de, de potência, pá, meter lá isto, medir, medir o carro antes, montar esta box e medir o carro depois, para ver o que é que ele canta, ok? Vou tentar, uh, não sei se serei breve se não, mas vou tentar arranjar alguém com um carrinho para testar isto. Já sabes, vou deixar o link na descrição. Esta box custa 114 libras. Vocês têm cerca de 30% de ganhos de potência. Números redondos por 100 euros. Ainda podem usar o código do Ior que está na descrição. Isto se calhar vai ficar ali um bocadinho menos de 100 euros 30 que... 30 não. 30%. 20% 30 de aumento de potência por 100 euritos, Eu acho que vale, vale, vale a pena. Eu acho que vale. Bem... Na descrição vou deixar o link para vocês verem melhor, mais especificações, eles têm para mais modelos, este é o exemplar para o 2000 TSI, mas eles têm para mais modelos, têm para 1.4 e têm para mais carros. dêem uma olhada no site que vou deixar na descrição. Que está lá todo, jovens, está lá tudo. Fiquem bem, um grande abraço e um grande. Gás, que de gás? <risos>